Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito, Espírito. E aí, tudo bom? Bom, eu quero passar para vocês aqui uma forma, tá? De dar uma embelezada nos seus acordes, tá? E aí, para não passar só o acorde, assim, sozinho, né? Para não ficar aquela coisa meio sem graça, eu decidi pegar a música Eu Navegarei, tá? Para a gente dar uma melhorada nela aí, tá? Dar uma embelezada nesses acordes, beleza? Vamos lá, então? Bom, primeira coisa que você precisa saber, né? Quais são os acordes que a gente vai usar, tá? Lá menor. Sol maior. Fá maior. Aí aqui a gente vai usar um acorde de passagem aqui, ó, um Dó com Mi, Ré menor e Mi maior, tá? Repassando, Lá menor, Sol maior, Fá maior, beleza? Dó com Mi, Ré menor e Mi maior, tá bom? Então, tô falando um pouco rápido aqui, mas no decorrer... Eu vou ter que repetir muitos acordes, beleza? Então, qual que é a forma que a gente tem aqui para melhorar essa harmonia? Não a harmonia, sempre porque a gente não vai reharmonizar, né? Mas deixar os acordes mais harmoniosos, vamos colocar assim, tá bom? Então, aqui o que, que eu estou usando? Eu estou usando acordes com nona, tá? Então, você vai ver aí na tela, tá aparecendo aí, né? Lá menor... ADD2, né? ADD2 e ADD9 é a mesma coisa, entendeu? É que aqui nós brazucas aqui chamamos o 2 de nona, né? Tá bom? Mas lá, lá nos states lá eles chamam de 2, né? Então, ó, o que, que eu tô fazendo? Praticamente todos os acordes, tá? Eu tô colocando a nona neles. Então acaba dando uma melhorada. Eu vou tocar aqui sem a nona, tá? Ó, Espírito, Espírito. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Beleza? E agora eu vou colocar nona em quase todos os acordes. Só não usei nona no Dó com Mi e no Mi maior. Vamos lá, Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecostes Aí aqui, tá? vocês viram que eu fui lá para cima, né? Porque aqui fica um um pouco, tá? Então vai depender do timbre de piano que você estiver usando. Ó. Então, é, cadê? Espírito, Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Beleza? Talvez até daria uma nona. Que novo. Não, nona não. Vamos deixar sem mesmo, tá? Então, qual que é a sacada que eu vou passar aqui para vocês? A primeira delas é que a gente vai usar aqui, ó, os acordes, tá? Então, você está vendo Lá menor? Dá uma olhada aí, dá uma copiada aí, tá? Beleza? Então, ó, Lá, Si, Dó, Mi, beleza? Mão esquerda que eu estou usando Lá e Mi, mão direita, Lá, Si, Dó, Mi, Ok? Sol maior, vai ser Sol com nona, tá? Mão esquerda, Sol, Ré. Mão direita, Sol, Lá, Si, Ré, ok? Fá maior, vamos colocar a nona nele, tá vendo? Ó? Então ficou Fá com nona. Foi aqui ó, mão esquerda, Fá, Dó. Mão direita, Fá, Sol, Lá, Dó. A gente vai usar um Dó com Mi aqui, tá? Esse dó com mi, eu estou fazendo ele fechadinho aqui, ó. Mão esquerda, mi, dó. Mão direita, mi, sol, dó. Vamos cair no ré menor. Com nona, tá? Mão esquerda, ré, lá. Mão direita, ré, mi, fá, lá. E por último, o mi maior aqui, tá? Que vai ser mão esquerda, mi, si mão direita mi sol sustenido si, ok? Então, primeiro ponto é treinar os acordes, tá, Ó. Espírito, espírito. Ó, só de deixar o acorde sol já soa bonito, tá vendo? Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Beleza? treinou, tá? Eu vou passar aqui o tempo certinho pra você que é iniciante. Vamos lá. Então, vamos pegar do Mi, né? Espírito, Espírito, beleza? Que desce como fogo, ok? Vem como em Pentecostes. Tá? Esse Pão como que funciona? Algumas igrejas, né? O pessoal faz, vem come Pentecostes. Aí o pessoal faz, ó, oh, oh, como é que agora eu desafinei tudo, né? Vamos lá. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem come Pentecostes, Ó oh, oh, vem. Né? O pessoal canta assim, entendeu? Eu já vi muito, então Ó oh, oh, vem, Fá, Dó com Mi é menor, tá vendo? E enche-me de novo. Então vamos de novo ó espírito espírito espírito beleza tô dando umas acentuadas aí para vocês pegar que desce como fô, fogo vem como em pentecostes ó ó vem e enche me de novo primeiro ponto é esse é você conseguir encaixar os tempos tá encaixou os tempos a gente vai vir para o dedilhado agora, ó. então vai entrar, ó. beleza? Vamos contar para ver, ó, um e dois e três e quatro e beleza? De novo, tá vendo que no 1 um, ó entra minha mão? direita com todas as notas aqui e mais o lá na mão esquerda, ó. um, Beleza? No E é só o polegar aqui, ó. E. Tá vendo, Soltei tudo, ó. Um E, dois E, três E, quatro E. A gente vai pro sol agora. Um E, dois E. Vamos para o Fá. Um e, dois e, beleza? Três e quatro e. Viram aqui o tempo aqui, né? Um, e dois e três e quatro e. Vamos ver esse Fá, tá? e coste, vamos lá. Um e, dois, Beleza? E aí agora o Mi maior. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E, tá? Vamos de novo, ó, sem parar agora, ó. Ok? Então assim, pegou essa parte aqui, a gente vai para aquele comecinho que eu fiz, né? E aí depois a gente pode tocar a música inteira usando essa ideia, ó. Arpejo, ó. Tá? Vamos ver o que que eu fiz, ó. 1, um, E, 2, E, 3, E. Tá? Eu tô pegando o próprio acorde aqui, tá vendo? Ó, de Lá menor, tá? Com nono, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, eu vou pular oitavo, ó. ok? Posso fazer isso com os outros acordes. Essa aqui pode ser uma possível introdução. Vocês viram que aqui do Fá pro Ré menor eu não fiz o Dó com Mi, tá? Por quê? Para poder seguir com arpejo. Ó. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor legal, né? Eu navegarei no oceano do espírito e ali adorarei. Ai, ah, eu me perdendo ao Deus do meu amor. Beleza? Então, assim, eu vou passar bem devagarzinho para você pegar essa ideia. E aí, depois você pode juntar com a primeira ideia que eu passei, tá? Ó. Então, eu navegarei... Beleza? No oceano do Espírito... E ali adorarei... Literalmente arpejos, tá? O pessoal pergunta muitas vezes o que é arpejo. É isso, essa ideia de só seguir o acorde dobrando as oitavas, tá? Vocês vão perceber que entre o Fá e o Ré menor eu corto pela metade, né? 1 um, e 2 e 3 e 4, beleza? Aí no Mi eu venho só, ok? Muitas vezes vocês querem pegar ideias de arranjo, tá? Mas os arranjos são a mescla das técnicas, entendeu? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para arranjo. Existe o quê? Muitas técnicas que vocês podem dominar. E aí, a mescla dessas técnicas vão criando esses arranjos, tá? Se você quiser pegar mais técnicas, entra no link aí que está na descrição, tá? Para você ser meu aluno. E eu tenho uma novidade para vocês, tá? Eu vou lançar agora... O suporte de um ano, tá? Por quê? Porque hoje o curso é vitalício e o suporte é vitalício, né? Tempo ilimitado, tá? E agora eu vou lançar também o curso vitalício com o suporte por um ano. O que que significa? Que o curso fica mais barato. Quer saber o valor? Entra no site, tem um link lá do WhatsApp. Entra lá e me chama lá que eu explico para você, tá bom? Vamos continuar então. Então, ó, eu já apresentei duas técnicas para vocês aqui, tá? Uma o dedilhado com nó... E o outro arpejo com nome. Ok? Então ó, com essas duas técnicas você consegue criar uma dinâmica. Eu navegarei no oceano do espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aí vamos imaginar que agora entra a banda e você vai tocar o dedilhado. Eu navegarei no oceano do Espírito. Mesmo dedilhado, ó. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, tá vendo? E até para finalizar também, vai ficar muito bom. Beleza? E também antes da gente finalizar, não esquece de se inscrever no canal, tá? deixar o seu like e novamente eu te peço para você colocar de onde você está assistindo esse vídeo para mim é muito importante saber de onde são vocês eu sou de São Paulo tá muita gente sabe disso né mora aqui na Vila Buenos Aires aqui tá perto da Penha aqui né ZL Zona Leste tá e você é de onde de onde que você tá assistindo esse vídeo tá bom e também se você é da Zona Leste aqui quiser estudar comigo pessoalmente também Entra lá no site, lá chama lá no WhatsApp lá que a gente conversa, beleza? Mas eu quero saber de onde que você é, tá? E aí assim, gente, voltando a, a terminar a explicação. Muitas das técnicas, tá muitos dos arranjos, essa mescla, que eu mostrei aqui só essa ideia com nona, tá? Mas a gente pode usar notas de passagem também, que é um assunto que eu trato muito no curso. Ó. Eu navegarei, tá? eu navegarei. Ao Deus da minha vida ó. Tá vendo? Pensando na nona, tá vendo? Eu crio um caminho com notas de passagem. E ali adorarei Tá vendo? Ao Deus do meu amor De novo, ó Espírito, Espírito Desce como fogo, isso aqui ó são notas de passagem, eu nem usei licks, tá? Então ó, e aí eu posso descansar. Quem disse que dedilhado é sempre preencher, ó. Ó. espírito! Espírito! Tá vendo? Que desce como fogo! Bem devagarzinho pra você pegar, tá vendo? Vem como em pentecostes E enche-me de novo Beleza? Então espero que com esse tutorial aqui você consiga não só tocar esse arranjo Mas aplicar essa ideia em outras músicas, tá? Tipo... lindo, lindo, lindo é Tá vendo? Ó? Cabe certinho ó. Glória, eu te dou para... Tá vendo? Para... Será que o arpejo vai dar? Ó? Lindo, lindo, lindo é. Glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Tá vendo? Então, assim, você pega uma técnica e aplica ela em várias músicas, tá? Faça esse teste, depois você comenta aí no vídeo se deu certo, se funcionou, tá bom? Um abraço a todos vocês, espero vocês no próximo vídeo. Eu ainda tô com aquela ideia, tá? De criar tutoriais em dó maior, tá? Então, depois de amanhã vai ter outro vídeo aí. Também coloca a sua sugestão aí de música para eu fazer em dó maior, ok? A minha ideia aqui... É ajudar você que está iniciando, você que é iniciante. Aí quem já toca tá tranquilo, né? Mas o iniciante é que tá precisando de uma força, tá? E qual que é a ideia? Fazer tutoriais em dó maior, tá? Pegar a música que tá lá em, sei lá, em dó sustenido, essas coisas aí. A gente joga para dó maior e facilita a vida. Já precisou um Todavia me alegrarei em dó? Nem sei como é que, é que fica isso. Deixa eu ver. Que a música tá aqui, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar tudo, o desespero. Darará. Beleza? Então ó, primeiro grau, quarto grau, sexto grau. Sexto não, segundo, né? Primeiro, quarto, segundo. Primeiro, quarto, segundo, tá? Deixa eu ver a melodia onde que tá. Tá na tônica. Tá vendo? Dá pra fazer um... um como é que é o nome dessa música aqui? Esqueci o nome da música. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero ainda Tá vendo? Em Dó. Por mais... Era, tará, não sei nem a letra. A situação O controle ainda está na paz. Beleza? Então, eu acho que vai ser esse aí o próximo tutorial, tá? Mas dessas, deixa a sua sugestão aí no vídeo aí, tá? Que eu vou me guiando por elas, tá? Tem uma lista de mais de 40 tutorial pra fazer aqui. Eu vou fazer um monte de tutorial em dó maior. Você que usa transpôs aí vai ficar mamão com açúcar aí na sua igreja aí, tá bom? E você que não usa e quer tocar a sua primeira música, fica aqui no canal, se inscreva, me acompanha, que eu vou te ajudar, tá bom? Um abraço até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!